É preciso autorizar a reeleição desses diretores e diretoras. Porque nós estamos falando aqui do voto popular que vai definir o rumo da escola pública no próximo período. E nós estamos tratando aqui de uma série de diretores e diretoras das escolas, eleitos e eleitas pelos seus pares, que têm feito um trabalho importante na gestão das escolas públicas do Distrito Federal, a partir de uma conquista histórica que é a lei de gestão democrática. A gente queria contar com a sensibilidade do governo para enviar o projeto Projeto de lei que trata da reeleição na gestão democrática. Não tem clima para que haja nenhuma votação nessa casa, até que a gente solucione a questão da gestão democrática. O governador não é dono de cidade, não é rei do DF. O governador precisa abrir uma negociação com o poder legislativo, com os servidores públicos, que são os professores e professoras que conduzem a gestão democrática em todo o Distrito Federal, que conduzem e dirigem as escolas. Então a gente espera que o governo do Distrito Federal envie esse projeto de lei à Câmara Legislativa do DF days.